Olá, eu sou a Dra. Polânia Sales. Como muita gente liga aqui no consultório querendo saber qual que é a diferença entre botox, preenchimento, hidratação injetável, nesse vídeo a gente vai falar para vocês sobre cada um desses procedimentos para que vocês possam entender qual é a diferença entre eles. Primeiro vamos falar para vocês sobre a toxina botulínica ou botox. Essa é uma substância que a gente dilui e aplica no músculo para paralisar para que ele não movimente. Quando ele perde esse movimento, ele não forma as rugas. Com isso, a gente evita que a pele fique marcada. Então, ele serve também como uma prevenção. E a gente faz principalmente na testa, entre as sobrancelhas e ao redor dos olhos. A gente também faz alguns pontos, como por exemplo, no nariz, para levantar a pontinha. Faz no pescoço, para fazer um lift no rosto. Faz esse músculo masseter, para afinar o rosto e melhorar o bruxismo. A gente ainda tem técnicas novas de aplicação, como o microbotox, que a gente aplica mais superficialmente, mais diluído, para fechar os poros, melhorar a oleosidade, deixar a pele mais bonita. A gente ainda usa também a toxina botulínica para tratar algumas doenças, como a rosácea, o suor excessivo. Existe ainda uma técnica nova, o MMIT, em que a gente aplica em vários pontos, em vários níveis da pele, não apenas no músculo. E a gente consegue um resultado mais natural, porque ele não paralisa completamente o músculo, ele apenas enfraquece. Então, algum movimento é preservado, mas a pessoa não faz as rugas. Já o preenchimento é um gel de ácido alurônico que a gente aplica para preencher mesmo. Ele faz um volume na região que a gente aplica. Quando a gente coloca, por exemplo, numa ruga profunda, ele consegue levantar um pouco a pele e disfarçar essa ruga. Quando a gente tem, por exemplo, aquelas pessoas com olheiras mais fundas, a gente faz ali um volumezinho que disfarça. Quando a gente tem, por exemplo, aquelas pessoas com lábio muito fino, a gente aplica o preenchimento ali e o ácido hialurônico faz com que o lábio fique mais volumoso. Além disso, existem técnicas novas que fazem resultados excelentes, como o MD-Codes, que consegue fazer um lift no rosto e consegue deixar o contorno mais bonito. A gente pode fazer preenchimento, por exemplo, no queixo, para aumentar o volume e deixar mais bonito. Na pontinha do nariz, para levantar. E a gente consegue também fazer algumas regiões do corpo, como por exemplo, no pescoço, para melhorar essas rugas. Nas mãos, para quem tem aquelas mãos que os tendões aparecem, a gente consegue fazer o preenchimento para deixar a, o dorso da mão mais liso. Então, o preenchimento é um, um procedimento que a gente tem várias finalidades que deixa a pessoa mais bonita. E o efeito dele é imediato. Inclusive, existe uma enzima que a gente pode usar para diluir e retirar, caso o resultado não fique bom. E a hidratação injetável é também um gel de ácido hialurônico que a gente aplica na pele, mas ele não faz um volume como no preenchimento comum. Ele, na verdade, fica ali e puxa água do tecido, fazendo uma hidratação de dentro para fora. Então, naquelas peles que estão muito ressecadas, ou quando a gente tem aquelas rubinhas bem fininhas, ou até porque aquelas pessoas que querem fazer o um aumento dos lábios, mas querem fazer um aumento muito discreto, a gente pode fazer hidratação injetável. Ele pode ser aplicado em todo o rosto, no pescoço, no colo e no dorso das mãos. Bom, agora que vocês entenderam a diferença entre preenchimento, hidratação injetável e toxina botulínica, vocês podem conversar com um profissional que saiba fazer bem feito, que consiga resultados naturais com esses procedimentos, para que eles possam resolver vários probleminhas que vocês tiverem. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem deixar aqui nos nossos comentários. E não esqueçam de curtir nosso vídeo e seguir o nosso canal. Até a próxima!